Tchau, como está? E você está prestes a ver aqui no canal Itália com Ana Paula as top 5 músicas italianas com palavrões. Sim, porque palavrão também é cultura, faz parte da cultura de um país. Música italiana é romântica? É romântica. É muitas vezes engraçada? Sim, tem muitas músicas italianas divertidas. Envolventes, trata sobre temas sociais, políticos e outras coisas? Muitas sim. É conhecida mundialmente Sim que é! E se você é novo por aqui, saiba que nesse canal nós falamos tudo que envolve a Itália, cultura, principalmente a língua italiana e costumes daqui por uma brasileira que mora aqui há 10 anos já. E é isso aí, então depois que você assistir esse vídeo, dê uma olhada lá nos outros vídeos, se inscreva. Vamos lá, as músicas italianas com palavrões! Música número 5 é de Fabio Orovazzi. É recente, saiu em 2016. Pensa no nome da música. Tudo muito interessante. Tudo muito interessante. Ele começa falando que o perfil dela no Instagram é muito interessante: self pra lá, self pra cá, boca é gigante, é língua de fora. Que ela fala da vida dura e difícil dela, sempre na academia, sempre na esteticista. Aí ele fala assim: Aspen. Esse que me ne frega é já um modo meio... Um, não tanto educado de dizer o que me importa. Então, que me frega que você é em palestra, que me importa que você foi na academia. Esse K não é explícito na música, mas se refere ao famoso palavrão italiano, cazzo. O palavrão antes do que a Menefreg é só um reforçativo, né? Pra dizer que realmente não importa. E depois tem um, um outro palavrão aqui, um outro modo pouco educado. Poi fai balletto con que é esse daqui. fai balletto con le muito palle. Muito legal, divertido. Sima, ha rotto le palle significa encher o saco. A expressão um pouquinho mais educada é airottole é sempre uma coisa coloquial. Pale neste caso aqui, se refere aos testículos. Tem outra música do Rovazzi, que saiu em 2017, onde o palavrão também é implícito. A música se chama volare, voar. Tem a participação grande e histórico cantor italiano Gianni Morandi E nessa parte da música, o Gianni canta assim... Urovatse entra e fala cognome, na hora que tá tocando a música, te faz pensar é solo, um gran coglione. Coglione é um outro palavrão, que também é sempre o órgão masculino Por isso que é implícito, porque te faz pensar, mas na realidade não é Música número 4, também é muito recente, é da banda Stato Sociale e se chama Na Vida em Vacanza, ficou em segundo lugar em San Remo deste ano aqui. Então fala sobre tantas coisas que você faz na vida, sobre profissão, sobre ganhar dinheiro. Aí ele fala, mas por que você faz tudo isso? Por que você não vai embora e vai viver uma vida em férias, férias perenes, né? Mude toda a sua vida, que além de tudo ninguém vai te encher o saco. Sempre falando, não? quer dizer, sempre a mesma coisa, né? A gente viu agora. le palle, aqui rompe i coglioni. É, talvez seja um pouquinho mais forte como palavrão. Vamos agora à música número 3. Também é uma música muito recente, agora, desse ano de 2018. Está nas rádios de toda a Itália. O, a banda de Jornalice, essa música se chama Felicitar Putana, Felicidade Puta. Então fala sobre vários momentos de felicidade, mas depois ele fala assim, ó. Te mando um, uma mensagem de voz de 10 minutos, somente para te dizer quanto eu sou feliz. Mas quanto é Putana esta Felicitá. Mas quanto é desgraçada, é um palavrão? É mas ele está querendo dizer quanto é, é contraditória, é breve essa felicidade, que dura apenas um minuto, que você passa por vários momentos de felicidade, mas a felicidade dura pouco. Agora vamos à música número 2. Essa música é um pouquinho mais antiga, o cantor é Marco Mazzini e também foi para Sanremo, é de 1993. E o título é Va ou seja, vai tomar no Fala um pouquinho sobre revolta, desilusão, falimento, é, quanto é injusto esse mundo. E acaba que em um certo momento ele pega e manda todo mundo para aquele lugar. Vale a pena dar uma lida na, na letra dessa música. É interessante. Embora tenha o palavrão, fala sobre coisas, digamos, profundas. Um, não é filho, de que não, voglio, não Respondo, frai E agora vamos à música número 1, um, mas não saia daí porque depois dessa música tem mais um presentinho que eu gostaria de dar pra vocês nesse vídeo, então fique ligado É sempre do Marco Mazzini, se chama Bella Stronza Literalmente, Stronzo é, né? É merda. Embora a música em si seja muito melódica e tenha um quê de tanto amor, mas se você vai ver as entrelinhas, é uma música machista. Conta a história de um amor que terminou mal, contada por um cara que foi deixado. Indireta ou diretamente, ele chama a mulher na música de vadia. Diz que ela vai com os caras porque os caras têm dinheiro. Aí fala até, fala um outro palavrão. Com o culo ela está sentada não, culo, na Ferrari, daquele homem arrogante, fala que ela foi a causadora, a destruidora de sonhos da mulher que ele deixou por causa dela. Aí que ela é responsável por ele ter saído na porrada com o melhor amigo dele e depois ele fala... Então tire a sua calça Me acontento das sobras como um cachorro Ia rasgar aquelas, as suas roupas de puta E depois fala uma coisa Que depois vocês vão lá ler ah. Por que, que eu não gostei? Tá bom que é uma música, mas de história que termina mal na vida real Terminou em feminicídios e A letra típica dos psicopatas é exatamente o, o, o discurso que eles fazem, né? Eles enaltecem a mulher: eu não vivo sem você, você é linda, Deus te fez linda, mas você é uma puta, mas você me deixou, você é culpada de tudo, mas eu sou louco por você e eu queria arrancar a sua roupa e ficar com você pro resto da vida. Agora, pra terminar, o presente que eu vou dar pra vocês é uma música que fala palavrão, mas é muito engraçada. É uma música local da região Abruzzo, que é a região onde eu moro. Você ouve a música, você tá vendo aqueles casais de... É, idosos da, da campanha do interior, a música é de Rob Santini se chama Giovanna e Angiolino. Diz que a mulher ela faz de tudo na casa: ela prepara, né? Sabe, um macarrão feito em casa, lasanha, arruma toda a casa, limpa, passa a cozinha, faz de tudo. Aí ela vai sentar para fumar um cigarrinho e descansar um pouco. Quem aparece? O Angiolino. <risos> Má vafangura, te que tá batendo frate de pure. Ma quanto sei ignorante, insensível e arrogante. Vai tomar naquele lugar você. Quem te pôs no mundo e os seus irmãos também. Aí a música continua falando do Angelino. que passa o dia inteiro cultivando uva, faz bricolagem e arruma tudo fora e dentro de casa. Aí ele se senta pra descansar um pouquinho, dar uma olhadinha na televisão. Quem chega, chega a Giovanna. Que te a burta. O legal de tudo é a dancinha, né? Dá uma olhadinha. <risos> Todo mundo, tipo, a pessoa já não aguenta mais, já mandou todo mundo para aquele lugar e pronto. A intenção era que esse fosse um vídeo instrutivo e divertido. Não levem nada muito seriamente, cada um escolhe o tipo de música que quer ouvir, com o que se diverte, com o que se revolta, é uma opinião pessoal. A intenção foi levar um pouquinho da Itália aí pra vocês. Deixa o seu gostei, deixe as suas sugestões de vídeos, os seus comentários e nos vemos muito brevemente no próximo vídeo. Tchau!